Mais um bônus de 50 reais, agora em outra casa. Essa casa de aposta aqui é uma casa que eu também costumo pegar alguns bônus. Para quem tem em cadastro aqui sabe que ela oferece algumas promoções aí que dá para pegar umas free bets. E dessa vez ela está oferecendo uma free bet muito pequena, que é de 5 reais, mas durante 10 dias, do dia 20 de, de abril até o dia 30 de abril. Ou seja, se pegar todos os dias vai dar 50 reais. Provavelmente você está vendo esse vídeo já no dia 21, então tem aí 9 dias. Para você pegar essa FreeBet de 5 reais Então dá aí uns 45 reais A casa que eu estou falando é esta casa com este nome difícil de pronunciar Mas é a... Bet Warrior. Bet Warrior. É isso aí, esse nome aí Para pegar o bônus aqui é muito fácil Basta você ter uma conta aqui nesta casa Depois você vem aqui e clica em promoções Eu acredito que para utilizar esta FreeBet você tem que ter um saldo aqui Não tenho certeza, de no mínimo 5 reais Mas eu não tenho certeza né sobre isso. É, de qualquer maneira o depósito mínimo aqui na casa são de 30 reais, mas de qualquer maneira é, quando você fizer a aposta não estará utilizando o seu saldo, estará utilizando obviamente a Freebet. Você já viu aqui a primeira promoção, esta aqui 5 reais, expira em 21 minutos então você rápido aqui, vou pegar ela como participar? Você clica em participar depois você vai lá e utiliza em algum mercado que ela estiver disponível, mas se você quiser ver mais, você clica aqui em termos e condições e vai ver como utilizá-la. né? Então a promoção aqui, o dia 20 de abril até o dia 30 de abril. Na verdade é, eu falei que são 50 reais no total, mas na verdade são 55 reais, porque se você pegar todos os dias, que é a promoção do dia 20 até o dia 30 de abril, ambos incluídos né? então inclui o dia 20 e inclui o dia 30, se você fizer as contas aí vai dar 11 dias, então daria 55 reais, se você estiver vendo este vídeo no dia 21 então tem aí 50 reais para pegar de freebet né vamos ver aqui como participar, o item 2 de Diz que você tem que clicar em participar. Em todas as promoções deste site é assim que funciona. É, a aposta grátis é de R$ reais será acreditada. No item 4, a referida aposta grátis pode ser utilizada em qualquer evento esportivo. No item 5, diz que cada jogador tem direito a apenas uma aposta grátis por opt-in com esta promoção. Ou seja, toda vez, todo dia você tem que clicar em participar antes. Aí você ganha R$ reais até o dia 30 de abril. No item 6, a aposta grátis expira no dia seguinte. Ou seja, eu tenho, mesmo que eu não hoje eu tenho que pegar a aposta grátis hoje e ela é, vence no dia seguinte aqui no item 7 explica o que é uma aposta grátis ou seja apenas o, o valor do lucro retorna para sua conta no item 8 é informa que a aposta gratuita está sujeita a certas restrições como probabilidades mínimas que aqui não indica qual é mas isso na hora de apostar lá que vamos ver além de alguns desportos e também ligas e finalmente aqui no item 9 disse quando você selecionar lá a sua aposta se ela estiver disponível nível para utilizar essa aposta grátis, a aposta grátis aparecerá lá automaticamente, ok? Então é isso, vamos clicar aqui em participar e vamos ver se realmente eu vou ganhar essa, essa aposta freebet de 5 reais, se você está participando, clico em ok, vou escolher aqui um, uma equipe qualquer para colocar aposta, ó Barcelona, vou colocar aqui o Barcelona, não vou postar não, mas apenas para ver se é isso mesmo, aí você vê que aparece o cupom, eu clico no valor e deve aparecer aqui o freebet, é. aí ó, está aqui, 5 reais, basta eu clicar na minha aposta e utilizá-la. Eu não preciso utilizá-la agora, como vocês viram lá, tenho 24 horas para utilizá-la, mas eu posso apostar aqui, se eu quiser, no jogo do Barcelona e Real Sociedade. Nos termos e condições, não fala sobre você, se é necessário você ter um saldo. Caso seja necessário, você pode é, fazer o depósito mínimo aqui, que é de R$30. Caso não seja necessário, você faz o teste antes. Clica, escolhe um jogo qualquer e vê se a Freebet vai aparecer para você. Se ela aparecer, você não precisa fazer depósito nenhum, ok? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, espero que você aproveite aí esses 5 reais e consiga multiplicá-lo várias vezes e até o próximo vídeo.